Olá pessoal, estamos aqui para uma aula sobre a criação de projetos, pacotes e classes em Java, utilizando o Programa NetBeans. O que vem ser o Programa NetBeans? O Programa NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado, gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software nas linguagens Java, C, C++ e outros. Aqui estamos com ele aberto, observe aqui nesta imagem da internet é onde tem aqui o ícone do NetBeans e temos várias páginas internas do referido problema. Voltando aqui para o nosso NetBeans onde iremos é, criar ou iremos é, ensinar sobre a criação de um projeto, de um é, pacote de um das classes, de uma forma bem rápida, você vem aqui na parte superior esquerda, nesse ícone, nessa partinha aqui, e você vai clicar em cima dela, vai abrir esta janela aqui. Está escrito Java, aplicação Java. E aqui você vai simplesmente clicar em próximo. Clicou em próximo, logo abriu esta outra janelinha aqui. Aqui eu vou, vamos dar nome ao nosso projeto. No meu, no, no meu projeto, eu vou chamar o nome, nome dela de Novo Projeto. Novo Projeto. novo projeto. Ok, aqui tá, já tem a nossa classe principal, novo projeto, tem dois P aqui, deixe escrever um P, que não é, novo projeto, ponto novo projeto, E aí você vai em finalizar, finalizando o nosso, nossa primeira classe, aqui temos a nossa classe principal, observe aqui o nome do, do, do pacote, novo projeto, nome de pacote, o nome da classe, novo projeto também, e temos aqui o método main. Então agora vamos para a criação de mais uma classe dentro deste é, projeto. Então aqui em novo projeto, observe aqui embaixo, temos código fonte, você clica em código fonte, aí vai aparecer aqui o pacote, lá da esquerda do mouse, você vem aqui em novo, e em novo você vai clicar em classe Java, Vamos criar uma nova classe. Logo, esta janela será aberta e aí você irá nomear a sua classe. Eu vou chamar aqui esta classe de Classe projeto É maiúscula, não é legal. Então, Classe, opa, tá dando... não está funcionando legal aqui maiúscula o P aqui, de projeto, classe projeto, certo? Colocando, nomeando aqui a classe projeto, vamos finalizar, finalizou, abriu mais uma classe, ou seja, aqui temos a classe principal e aqui a classe projeto. A classe projeto é onde você vai colocar, onde nós vamos colocar os nossos métodos e os nossos atributos. É, os métodos é aquilo que vai fazer a ação da classe, os atributos são as características da classe. Certo? Então vamos agora observar aqui que aqui nesta classe, classe, onde tem o método main, é onde vai chamar os atributos, é onde vai chamar os métodos da classe projeto. Certo? Então é desta maneira que se cria, e aí aqui só é desenvolver o programa dentro desses, dessas classes. É desta maneira que se cria o projeto, se cria é, pacotes e classes utilizando Java, utilizando aliás NetBeans em programação Java. Aqui até a próxima. Tchau.